Você que não estava aqui na primeira, botou a perna direita atrás, à frente, subiu, desceu, subiu, desceu, tá ok? Vamos lá? Vocês escolhem, quer todo mundo começar à direita ou à esquerda, só escolher, 3, 2, é 50 tá? Todo mundo contando, 3, 2, 1, isso aí, vambora, 1. Dois Três Quatro Cinco 6 7 vai 8 9 mais rápido 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 mais rápido 28 29 30 T1 T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, descansa, isso aí, isso aí. Vai lá não, minha amiga. Vambora que já vai vir o outro. Ó, preparar. Próximo. Vai abrir a perna. Esse é tranquilo. Não, não vai fazer isso não. Agora é o seguinte, olha só. Presta atenção. Mão esquerda, tocar no pé direito. Mão direita, mão esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Ó, o movimento é esse daqui. Fica assim, Tá? É, joga para trás, ó Joga para trás, tá jogando para frente o joelho É, aqui Não, isso, isso aí Não é para frente Isso, ó Tocou Isso aí Vai trabalhar a musculatura interna também da coxa Vai trabalhar Isso aí, isso aí Faz aí, meu querido não, ó, ó. Dobrou, tocou. Dobra? Dobra? Isso. Agora vai para lá, desliza para lá. Isso. Desliza para cá, desliza para lá. Isso aí. É isso aí. Tá OK? Outra coisa, gente, principalmente quem tem problema lombar, não curva assim. Projeto peitoral à frente. Desceu, deslizou olhando sempre para frente, sempre para frente, tá OK? 3, 2, 1, vai. 1.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 21, 22, isso aí, 23, 24, mais rápido pouquinho, 25, 26, não descanso o braço não, 27, 28, 29, 30, desce mais, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Levanta, isso. Lado esquerdo. Lembra? Fizemos para o lado direito. Lado esquerdo, tudo bem, minha amiga? Só a dorzinha, só. Cansaço, tranquilo. Vamos lá. Lado esquerdo, 50, um pouquinho mais rápido, tá ok? 3, faz no teu tempo, tá, minha amiga? Faz no teu tempo. Quem não conseguir, faz no tempo. Mas o ideal é que faça rápido, tá ok, meu camarada? 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Conta? Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Bora. Dois. Bora. Isso. Sete. Oito. Vinte. Vai. Bora, bora. Desiste, não. Quatro. Quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, dez, bora! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cinquenta. Descansa rapidinho para a última.